Você já pensou em fazer o seu pé de meia revendendo produtos? Continue assistindo que eu vou te passar algumas dicas bem legais do que você pode revender. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Não esqueça de dar like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe minha mensagem. Ative também as notificações para você receber aviso sempre que eu postar algo e não perder mais nenhum conteúdo. Me siga também nas redes sociais do clube, que é cbempreendedor. A gente tem o Face, o Instagram, o site e o grupo que já passou de 40 mil pessoas. E no Instagram, gente... Eu tô postando já alguns stories e vídeos bem interessantes, tá bom? E eu divulgo também vocês lá. É só você me seguir, me marcar numa publicação que eu vou repostar algum produto de vocês, tá? Se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato comigo também. Porque eu tenho dois planos bem interessantes que cabem no seu bolso. E no final do vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre a consultoria, tá? E sobre o, o livro 50 formas de empreender, que vai ser um compilado de negócios que eu já falei aqui, mas tem bônus, dicas e informações que não foram passadas aqui. Lá no final do vídeo eu vou falar bem detalhadinho, bem mastigadinho como que vai ser. Revender produto para ganhar dinheiro é um dos assuntos mais buscados atualmente e para entrar nesse ramo, Basta fazer uma boa pesquisa e procurar os produtos que se encaixem no seu perfil. Por que eu digo se encaixe? Porque você precisa gostar do assunto para você poder divulgá-lo, utilizando o marketing de conteúdo. E não, e não adianta se enganar, tá? Ninguém cria conteúdo de algo que não gosta. <risos> Além de escolher o tipo de produto e serviço, você precisa também verificar se a sua escolha te traz uma boa rentabilidade né? e entender como o negócio que você escolheu funciona. Quanto mais informações você tiver, mais fácil de revender. Sobre produtos, digi digi Sobre produtos digitais, você precisa obter autorização dos produtores viu? desses produtos para você poder revender. E isso você consegue através de sites como Hotmart, onde você se cadastra como vendedor e solicita autorização para revender. Aí você vai ganhar um comissionamento sobre cada venda que acontecer daquele produto, cujo você tem o link ligado ao seu perfil dentro da plataforma. Você também pode atuar como representante comercial de diversos produtos né, para revenda, sejam eles à pronta entrega ou até mesmo por encomenda em catálogo. Lembrando, gente, que para você atuar como representante comercial, você precisa ver sobre o registro no CORE aí da sua cidade. O CORE é um regulamentador onde você terá autorização para representar algo e normalmente as empresas exigem que você tenha esse registro para você emitir nota fiscal. Mas eu já vou adiantando, viu? O valor anual é bem salgado. Bom... Dicas passadas, agora vamos conhecer alguns produtos que você pode revender. Assim como em qualquer outro negócio, escolher o um produto para revender é um dos primeiros passos para começar o seu planejamento. A escolha ela deve ser feita de acordo com o seu conhecimento e experiência em determinado produto. E é claro, quanto à disposição que cada tipo de negócio requer. São diversas as opções de produtos para revenda, mas entre os principais estão... Infoprodutos, joias e semijoias, revender produtos via catálogo, revender roupas e produtos à pronta entrega. Infoprodutos, para quem não conhece, são produtos digitais que requerem uma licença. Para revenda, porque são produtos de intelecto e tem proteção de direitos autorais. E você encontra infoprodutos no formato de e-book e vídeos, né? E normalmente são sobre assuntos nos quais o criador domina. E para revender, basta solicitar a licença. Para o produto do conteúdo em sites como Hotmart, como eu falei anteriormente. Se você buscar no Google as palavras mais buscadas, você pode encontrar bons criadores de conteúdo para revender. Para divulgar esse tipo de serviço, você precisa se dedicar à rede social e ter um site ou blog. Olha, não é de hoje que tem muita gente revendendo joias e semi isso é devido à facilidade. Pois na maioria das vezes você encontra empresas desse segmento e consegue pegar os produtos por consignação. Basta entrar em contato com uma fabricante né, ou loja, fazer o seu cadastro e solicitar o monstruário. Simples assim, gente. A venda por catálogo eu acho que é uma das mais praticadas. Acredito que perde somente para a venda de roupas. Tem cosméticos, utensílios, vestuário e o bom é que normalmente quem trabalha com isso pega catálogos né, de várias empresas, aí consegue ter uma gama bem variada aí de produto para revender e ganhar dinheiro com isso. Sem contar as empresas que têm carreira como Mary Kay, Avon, Natura, mas isso gente é assunto para outro vídeo, né? Que eu vou gravar falando sobre marketing multinível, que por sinal é bem marginalizado no Brasil. Mas o que as pessoas não entendem é que dá sim para você fazer carreira e ter estabilidade financeira bem confortável. Mas, como eu disse, é assunto para um outro vídeo inteiro. <risos> Olha, não é porque você vai trabalhar com produtos para revender que não precisa definir o seu público-alvo, viu? Precisa sim! Nem todo mundo gosta de joias ou semi-joias, então precisa ficar de olho nisso. Outra coisa bem importante é pesquisar para saber se na sua região tem muitas pessoas que já revendem um produto que você quer vender. Pesquisar antes é sempre a melhor estratégia. E se você pegar a Mary Kay para vender e começar a visitar os salões, as pessoas e todo mundo já tiver sua própria consultora, hein? Vai ferrar para você, né? <risos> Por isso pesquisar é essencial. Também é muito importante escolher um ramo que ainda não tenha muita gente vendendo o mesmo produto. E não ache que vai entrar nesse ramo sem investir, tá? Não existe, gente, negócio sem investimento. Nem mesmo que seja um valor baixo. Para adquirir os kits, você vai desembolsar um valor. Para ter o um monstruário de semi-joias, você vai precisar pagar ao menos a primeira retirada. É uma garantia que a empresa tem né, de que você não vai pegar os produtos e sumir, desaparecer no mapa. E nunca, jamais, em hipótese alguma, venda fiado. Essa palavra nem deveria mais existir no nosso dicionário, ok? E seguindo a nossa lista, vamos falar de roupas para revender, que por sinal... Tá no topo da lista, viu? De produtos mais vendidos. E o lucro também pode ser bem mais alto do que outros tipos de produtos. A roupa é um dos segmentos mais atacados. Por quê? Porque a facilidade em encontrar peças para revender é muito grande. Você pode buscar roupas em diversas cidades do Brasil para revender, viu? E fazer as suas compras via internet também. E sobre o investimento, tudo depende do segmento que você escolher. Se for para comprar roupas para revender, você já pode começar a partir aí de uns 700 reais. Mas depende das lojas que você buscar as roupas, porque algumas exigem, exigem valor mínimo para compra. Para as semi-joias, precisa entrar em contato com algumas fabricantes e verificar quanto custa o monstruário. Já as empresas de marketing multinível, cada uma tem a sua forma de cobrança né, do kit, que varia entre 200 a 3 mil reais. Vai depender em qual posição você deseja entrar para a empresa. E lembre-se, antes de você se aventurar no ramo, precisa conhecer bem a empresa, os produtos, fazer um estudo de perfil de clientes e cuidar do financeiro para você não gastar mais do que você ganha. E esquecer que precisa investir em pronta entrega. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ele é bem rapidinho mesmo, mas acredito que vale a pena assistir até o final. E agora chegou a hora dos nossos recadinhos. Falando um pouco sobre a consultoria. Bom, Muita gente tem me perguntado várias coisas com relação a como montar empresas, né? Como fazer isso, como fazer aquilo... E o canal, ele é gratuito, né? Tem bastante conteúdo aqui gratuito... Mas ainda assim, se vocês precisam de mais ajuda... Tem a parte da consultoria... E sim, gente, a consultoria é paga porque... Porque assim, né, gente... Conteúdo gratuito, o canal tá cheio. Agora, os serviços, né, como a consultoria, precisa pagar, né? Porque eu também preciso, eu também preciso manter o canal ativo para vocês. E com relação ao Apoia-se, que é um, uma campanha que eu fiz aqui no, no na internet, onde você pode fazer uma um plano, né? e fazer uma doação mensal, então vale super a pena, tá? Tem uma série de benefícios aí para vocês, como, por exemplo, entrar num grupo que tem mais de 40 mil pessoas, ter a sua empresa divulgada na capa do grupo, é... então era esse, gente, os recados que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você montou alguma empresa de produto para revender, deixa aqui no comentário, além de roupa, cosméticos, é, lingerie, produtos de sex shop, se você montou alguma coisa que não são esses produtos, venha contar aqui para mim, porque de repente você passa uma ideia aí para outras pessoas que querem investir nesse segmento, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!